Olá amigos e amigas, este é o, mini, o livro em miniatura que eu estou apresentando para vocês. A primeira recompensa vocês imprimem e recortam ao redor, corta aqui, aqui e aqui, depois une esse, com esse, com esse, com esse. E grampeia aqui no meio. Esta é a primeira mini revista para personalizar o conteúdo que vocês quiserem. E essa é a segunda mini revista. Já com o conteúdo Belém na Amazônia. Mesmo processo, vocês corta ao redor. Os corta aqui, aqui e aqui. Une esse, com esse, com esse, com esse e grampeia aqui no meio. Esta aqui é a recompensa número 1. A recompensa número 2 é esta aqui o mini livro para vocês personalizar vocês podem cortar ao redor e depois dobrar aqui no meio e colar por trás e depois esse daqui cola aqui no final aqui é outro mini livro frente e verso onde vocês vão cortar ao redor depois corte aqui, aqui, aqui, aqui e aqui. Na numeração, junte esta com esta. Um, dois, três, quatro, cinco. E grampeie aqui no meio. E personalize depois. São seis folhas que vocês têm para personalizar na recompensa número dois. E aqui é, corte aqui. Aqui sempre nas linhas contínuas. Depois... Pegue um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, una tudo e grampeia aqui no meio. Frente e verso. isso daqui é o mini a 6. Vocês cortem aqui, aqui e aqui. E una esse com esse e grampeia aqui. Este modelo aqui vocês dobram no meio. E depois dobra novamente no meio. É o A4. Vai ficar desse tamanho aqui para personalizar. Aqui vocês podem desenhar, escrever alguma coisa numa imagem e escrever aqui. E aqui é o mini livro A5. Vocês podem personalizar, cortar aqui aqui e ao redor esta questa, com essa questa, com uma, duas, três, quatro. E grampear aqui no meio, frente e verso também. A recompensa número 3, são dois mini livros. Leia um livro. 2,6 por 3,7, 1,2 por 1,8. Um mini livro na primeira edição, na segunda edição e três micro livros. Esta é a recompensa número 3. A recompensa número 4, que eu posso fazer o livro para vocês, vai vir nesse modelo aqui. Vocês só terão que unir e grampear mil unidades no meio e dobrar. E depois poderão oferecer para a escola, biblioteca, entre outros locais de interesse de leitura. Como queremos demonstrar, obrigado e até a próxima.